Bom, nesse vídeo eu vou fazer a abordagem de um tópico que eu considero bem interessante de ser analisado porque ele é motivo de alguma distorção nos resultados durante a resolução de problemas de extração líquido-líquido. Eu me refiro especificamente à construção das linhas de união porque qualquer desvio de inclinação na construção de uma linha de união intermediária provavelmente vai gerar, vai levar à obtenção de pontos distintos de refinado de extrato e por consequência a gente vai obter diferentes composições. Então é muito comum a gente resolver problemas de extração, problemas de livros e na hora de conferir resultados ocorrer alguma discrepância e isso pode estar relacionado à construção errada da linha de união. Bom, normalmente, a gente, quando a gente vai resolver problemas, são fornecidos os diagramas né, mais ou menos como estes dois aqui. Então, a gente encontra, normalmente, diagramas equiláteros, onde, neste diagrama, a gente encontra as linhas de união, que são as linhas que unem extrato e refinado, né, assim como a gente pode também trabalhar com diagramas é, triangulares retângulos. Onde aqui seria essa linha tracejada, essas linhas tracejadas seriam as linhas de união, tá? que mostram o equilíbrio entre refinado e extrato de uma mistura. Mas como construir, né? Porque quando se o ponto está exatamente sobre uma linha dessas, automaticamente a gente sabe né, se o ponto da mistura, no caso, se encontra sobre uma dessas linhas, Refinado e extrato, a composição dessas correntes elas já estão automaticamente definidas, né? o ponto exato. Mas se o ponto da mistura estiver entre duas linhas de união fornecidas pelo diagrama, como é que a gente faz para definir o ponto exato da composição, né? onde vai ser feita a leitura da composição de extrato e de refinado? bom A gente pode fazer a abordagem em termos de linha conjugada. O que é a linha conjugada? A linha conjugada ela é essa linha aqui, tracejada, que é onde a gente tem setas indicativas. Tá? Essas setas são setas que indicam o movimento que a gente deve fazer para obter a referência né, do traçado da linha de união. Então, nada mais do que uma linha de referência é essa linha conjugada. Se a gente observar aqui, a gente tem a linha de equilíbrio e a gente tem a linha conjugada, elas se interceptam em um ponto. Esse ponto aqui, de interseção, é o ponto P, que é o ponto crítico, que vai definir o que é extrato e o que é refinado nesse meu gráfico. Eu peguei aqui e coloquei três exemplos, ponto A, ponto B e ponto C. Como é que a gente faz para definir a linha de união, usando como referência a linha conjugada? Observe aqui que a gente tem, para esse modelo específico, a gente tem vários outros modelos de linha conjugada, de gráficos com linha conjugada. Utilizando esse modelo, a gente tem aqui ó, como referência, né, na esquerda da linha conjugada, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Enquanto que do outro lado, a gente tem de cima para baixo, da direita para a esquerda. Qual é o objetivo aqui? Olha só. O objetivo dessa linha é fazer com que a gente consiga traçar exatamente a linha de união que passe por um ponto. Então, automaticamente, a gente tem que ter necessariamente um ponto à direita de P e um ponto à esquerda de P, pois são os pontos que vão indicar extrato e refinado. A gente não pode ter dois pontos à esquerda de P e traçar uma linha de união, isso vai estar errado. Tá? Ou à direita. Porque a gente necessariamente precisa ter um, uma composição de refinado e uma composição de extrato. E isso é feito exatamente usando o ponto P como referência. Agora, como a gente faz para construir essa linha de, de, de união. A gente precisa de um ponto, olha só, o ponto A é um ponto que está sobre a linha de equilíbrio. É um, caso, é um dos casos mais simples que a gente vai abordar. O ponto P define um lado que é extrato e outro lado que é refinado. Ou seja, a linha de união que passa por A vai me levar a um ponto que vai está sobre a linha de equilíbrio no lado do refinado. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso obter um ponto do outro lado, lado do refinado. E para isso a gente vai utilizar né, o lado oposto ao que a gente está trabalhando. Então o ponto A está à esquerda, eu vou usar a linha de união à direita. E vou usar sempre né, o primeiro movimento é no sentido oposto a essa seta indicativa aqui. Ah, o segundo movimento é exatamente como mostra a linha, de, de, a linha conjugada. A gente vê, então, o primeiro movimento é até a linha conjugada, depois o segundo movimento é até a linha de união. Então, esse ponto aqui eu vou unir até o meu ponto de partida. E essa vai ser a linha de união que passa pelo ponto A. Então, uma mistura que esteja sobre essa linha vai, quando alcançar o equilíbrio, me fornecer um extrato de composição A e um refinado correspondente. Para o ponto B, a gente precisa de um ponto do outro lado. Olha só, o ponto P está aqui, a gente precisa de um ponto do outro lado, por isso a gente vem em direção à esquerda, no sentido oposto. Ó, aqui, né, para esse lado P aqui, da direita para a esquerda, a gente vem da da esquerda para a direita, melhor dizendo, a gente vem da direita para a esquerda. Depois sobe até a linha de equilíbrio, faz a união da linha. Essa seria a nossa linha de união. No ponto C, é um ponto um pouco mais difícil, porque a gente não tem a referência da linha de equilíbrio, então a gente não tem, a gente não sabe o ponto de partida né, ou de chegada dessa linha de união. Então, para definir a linha de união que passa por C, a gente necessariamente vai precisar utilizar o método de tentativa e erro. É um método que acaba sendo trabalhoso, né dependendo do ponto que a gente tomar como como sugestão inicial, mas é a solução para se obter a linha de união para esse tipo de, de, de situação. Então, eu tomo como ponto de referência aqui um ponto qualquer da minha linha de equilíbrio, vou até a linha conjugada, Desço novamente até a linha de equilíbrio e traço a linha de união. Nesse caso, a linha ficou fora de C, não passa por C, ficou acima. A gente precisa baixar um pouco mais essa linha. Então, eu vou baixar o meu ponto inicial. Tento novamente e obtenho aqui a linha que passa por C. Tomando agora como exemplo o diagrama equilátero. A gente tem aqui um novo formato de linha conjugada, a gente tem uma única linha, observe que sempre a seta indicativa ela é paralela a um dos eixos do triângulo. Então, aqui, paralela à base, né? paralela ao lado AC. O ponto D, a gente vem, projeta até a linha conjugada, no sentido contrário, tá? aqui ó, sentido contrário. Depois, no mesmo sentido, até a linha de equilíbrio. Traço a linha correspondente, essa é a linha de união. Para o ponto E, como está no meio, né, dentro dessa região trifásica, a gente vai precisar do, do método tentativa e erro. Aqui ó, ficou fora, preciso baixar um pouco mais meu ponto, obtenho aqui o ponto correspondente. No lado direito, né, mesma análise, porém, aqui a gente tem um triângulo... É, retângulo, tá? fazendo mesmo a mesma abordagem, a gente obtém as linhas de união. É, aqui, a gente entra num caso um pouco mais complexo, porque aqui a gente não tem linha conjugada sendo dado como referência para a gente, mas o nosso ponto ficou exatamente entre duas linhas de união. É, eu vou tratar aqui, ó, a gente, nesse caso específico, a gente vai construir a nossa linha de união. E como é que a gente faz isso? Ou melhor, construir a nossa linha conjugada. Né? A gente faz isso tomando como referência diversas linhas de união. Né? Eu optei aqui, né? sempre o traçado é paralelo a um dos eixos do triângulo. Então, pegando as extremidades dessas linhas de união, a gente traça retas para obter pontos em comum. Um ponto pego uma segunda reta, obtenho um, terceiro, um segundo ponto, pego uma terceira reta, obtenho um terceiro ponto, e faço isso para quantas linhas forem necessárias. Tá? Depois disso, basta a gente fazer a união entre esses pontos de interseção que a gente acabou de construir, e aí a gente vai ter a nossa referência. Então, aqui é a nossa linha conjugada. A partir de agora, nesse caso aqui, o ponto H ele está no meio... Da região trifásica. Então, a gente vai precisar do método tentativa e erro. Partindo de um ponto estipulado qualquer, ó, ficou fora, preciso baixar um pouco mais. Aqui, a gente iria obter aproximadamente a nossa linha de união que passa por H. Outra alternativa é a gente usar duas linhas como referência duas linhas de união como referência. Então, o ponto H, nesse caso, ele sempre vai estar entre duas linhas. No caso desse gráfico, seriam essas duas linhas. A gente usa essas linhas como referência, e a nossa referência vai ser a distância entre uma linha e outra, e entre uma linha e o ponto que a gente quer traçar a linha de união correspondente. A gente vai precisar de dois pontos, de dois pontos de referência para poder traçar uma reta. Lembrando que uma reta, né, necessariamente a gente vai precisar de dois pontos para construir essa reta. Então, a gente já tem um ponto, que é o ponto H. Eu preciso saber qual é a relação de proporção entre a distância do ponto H para uma dessas retas. Como é que a gente faz isso? A gente pega um segundo ponto que a gente vai necessitar para construir essa reta, que eu vou chamar aqui de ponto R e ponto S. O segmento RS. Né, fornece, é aproximadamente aqui, 1,2 centímetros. O ponto TU que passa por H, né, lembrando que a gente precisa obter a relação de proporcionalidade do ponto H, então a gente precisa do segmento que passa por H. TU tem 1,54 centímetros. Qual é agora a relação que a gente usa? Olha só: TU tem 1,54 centímetros, é 100%. Da distância. RS tem 1,2 centímetros, é 100% da distância. O segmento TH é 0,93. Né? Ou seja, TH, o segmento TH dividido por TU, que é o total, é a proporção entre esse segmento TH e o segmento TU, é de 60,4%. Ou seja, o nosso ponto, o nosso segundo ponto, sobre o segmento RS, vai ter que corresponder a 60,4% desse segmento. E a gente obtém isso multiplicando esse percentual pela, pelo comprimento correspondente. Isso a gente obtém 0,72. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente vai ter RS'', que eu chamo de linha, para poder diferenciar o segmento total. Tá? RS'', aqui, ó, o segmento azul, é de 0,72 centímetros, enquanto que o TH é de 0,93. Agora, basta a gente traçar uma reta que passe por H e passe pelo ponto final desse segmento azul. Aí, com isso, a gente obtém a nossa linha de união. Para que a gente comprove que esse valor é um valor aproximadamente igual a utilizar o método da, da linha conjugada, eu vou trocar a cor aqui dessa linha e vou dar um CTRL-C, vou voltar para o slide anterior e vou dar um CTRL-V. Observe que ficou exatamente sobre a linha que a gente obteve usando o método da linha conjugada. Tá? Então, eu espero que... Esse, esses métodos, né, o que foi discutido aqui, ajude na resolução dos problemas e diminuem aí essa distorção de resultados. Tá? Aqui a gente finaliza o vídeo.